Fala galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um novo jogo NFT barato que você pode jogar tanto no computador quanto no celular também E cara, ele é muito divertido e tem muito potencial Pra mim, esse aqui vai ser o novo Bomb Cripto Vocês vão ver que é bem parecido, tem algumas coisas bem parecidas Então galera, vai ser muito legal esse jogo na minha opinião E cara, ele acabou de lançar esse jogo, então eu acredito que ele vai pra frente, fechou? Então, antes de começar, só se inscreva, ativa o sininho e vamos lá! Bom, galera, o nome aqui do projeto é Castle Runners, né? E basicamente, cara, eu vou deixar pra vocês todos os links necessários na descrição. Aqui estamos no site, que é bem simples de entender. É um jogo NFT, jogar pra ganhar. Você compra, coleta, troca e melhora heróis. Joga pra ganhar tokens e troca por dinheiro real. Basicamente, cara, você ganha os tokens jogando aqui e troca por dinheiro real. Aqui tem um white paper, já já a gente vai dar uma olhada que você entende mais ainda o jogo. E a gente vai jogar o jogo já já, beleza? E o token deles aqui é o castelo, mano. O símbolo é o castelo. Castelo, né, em inglês seria Castle, né Basicamente, o nome do toque é Castle Runners O máximo de 100 milhões É na BSC e o contrato tá aqui Sempre pegue o contrato original Ok? E a gente pode estar tá clicando aqui na Pancake a gente tá vendo o preço, né Então vai estar tá carregando aqui, vai aparecer Castle Runners, Castle, né, que a tradução seria Castelo Pode estar tá importando aqui, confirmando E cara, um Castle tá valendo aí, ó, 0,60 Centavos de dólar, então bem Baratinho, ok? A gente já já vai ver também Quanto você precisa pra entrar no jogo, então E vamos lá, fazer uma base aqui, né, Se um é 60 centavos, 10 seria 6 dólares e 100 seria 60 dólares, ok? Aqui a gente também vê um pouquinho dos recursos do jogo, então jogue pra ganhar, você ganha tokens jogando qualquer modo de jogo, tem também os baús que você cria novos heróis com tokens tem também o stake que você aposta né, em tokens pra ganhar recompensa, faz o stake pra ganhar recompensa e as batalhas onde você luta contra chefes pra ganhar tokens além disso tem recursos próximos aí que é PVP, clã farm automático e muito mais, tá? Além disso achei bem legal que tá falando que você pode jogar no PC e no seu celular, vocês vão ver que o jogo, inclusive, tem o um formato para celular. Pode jogar no seu telefone usando a Metamask ou a Trust Wallet, tá bom? Então, se você tem só celular, cara, pode baixar a Metamask ou a Trust Wallet, e aí você vai lá no navegador, conecta aí o site Caster Runners e consegue jogar, fechou? Aqui tem os heróis NFTs, que são básicos e podem ser cunhados no Castle Runners, vários tipos, a gente vai dar uma olhada, e também aqui tem a equipe, certo? Então, o site tá bem simples, bonito, e agora no White Paper a gente pode ver mais ainda. Então, cara, basicamente aqui no White Paper, primeiro a gente vê a jogabilidade com o um modo, por exemplo, Caça o Tesouro. Então esse modo aqui, cara, você pode selecionar até 15 heróis pra se aventurar em um castelo e depois de terminar o estágio, você recebe um prêmio no token Castle. Olha só que simples. E você pode usar os tokens pra atualizar os heróis, mintar novos heróis ou comprar baú. Aqui tá falando do stake, né? Que é um processo aí, cara, que você pode estar fazendo stake de Castle e tem uma APR de até 150%, tá? E o valor stakeado, né? Fica bloqueado por 15 dias e após 15 dias você pode tirar do stake os seus Castles da pool, né? Com esses juros acumulados. Aqui fala um pouco da cunhagem dos heróis, tá bom? Então tem uma certa as raridades de herói que você pode pegar. Então, comum tem 77% de chance. Incomum, 15%. Cru, 5%. Super raro, 2,5. Ultra raro, 0.3. Lendário, 0,01% de chance. E vocês podem estar vendo aqui na loja, né? Que já temos a imagem. Onde um herói é 10, 5 heróis é 50 e 10 heróis é 100. Então, se você quiser pegar um herói, mano, é 10 moedas. Ou seja, cara, 6 dólares, mano. 6 dólares você pega um herói. Se você quiser pegar 5 heróis, são 50 moedas. Ou seja, seria 30 dólares. E 10 heróis sem moedas. Então, seria é 60 dólares, ou seja, o mínimo pra começar no jogo aí, ó, 6 dólares, cara baratinho, isso se você quiser começar jogando e se você for um trader, a partir de um token por exemplo, cara, é 60 centavos de dólar então o jogo, na minha opinião, tá bem barato bom, também temos as melhorias dos heróis que o nível máximo aí pra você melhorar um herói é nível 10, tá bom? Então você pode atualizar o herói clicando no botão atualizar, e você usa aí uma quantidade de ou pra estar tá atualizando seu herói. Também tem o um inventário, onde você conterá os itens, né, que você recebe ou compra enquanto joga o jogo, certo? Então os itens são utilizáveis e são mantidos no seu inventário Comentário, tá? E são itens que você ganha a maioria recompensando. A maioria são recompensas do jogo, tá? Então, por exemplo, tem a maçã que aumenta o dano dos seus heróis em 10% por 10 minutos. Tem a maçã, verde, que aumenta o dano de todos os seus heróis em 5% em 10 minutos. E aí, sendo o melhor de todos, a poção de dano rara, né? Que aumenta o dano de todos os seus heróis em 100% em uma hora. Então tem maçã, maçã verde, uva rara, uva verde rara, poção de dano e poção de dano rara. Também, galera, temos os baús no jogo, tá? Onde tem o baú comum, baú raro e baú lendário. E basicamente esses baús foram disponíveis para compra durante eventos de pré-venda nunca serão vendidos novamente. Aqui fala também um pouco dos itens que você ganha, então depois de terminar uma masmorra, você tem chance de ser recompensado com um item, e a recompensa vai pro inventário foi o que a gente falou das maçãs e tudo mais aqui fala um pouco pra você fazer o saque, né não haverá imposto inicialmente pra reivindicar suas recompensas, mas você tem que ter pelo menos um castle para reivindicar, ok? Aqui a gente tem um pouco do roteiro também, onde basicamente vocês podem ver, ó, dia 2 de março foi o lançamento do jogo, dia 21 agora de março tem novos itens, final de março tem liberação pública de auditoria, loja de itens e termina o período de aquisição de Day ou e, cara, vocês podem ver que, por exemplo, no segundo trimestre tem muitas novidades, como o novo modo do PVP, início do beta fechado do PVP, fusão em sistema de criação, classificação PVP, herói queimano lançamento público do PVP. E no quarto trimestre, cara, novo modo de jogo que é de clãs, é guerra de clã, classificação de guerra de clã, novos heróis, versão da PK, escolinhas. Aqui a gente também vê todos os heróis que tem, então tem, por exemplo, arqueiro, guerreiro, ninja, artilheiro, pirata, bruxo, lanceiro e lixe. E aqui os tokenomics a gente pode ver, né, que o stake é 20 5%, marketing 8%, venda privada 10%, time, né, desenvolvedores 10%, liquidez 5%, ideal 1% e o play 41%. Galera, vamos dar um play aqui, a gente pode estar tá jogando. Vai pedir pra você conectar sua carteira, você pode conectar normalmente. E cara, vocês podem ver que por enquanto tem o um modo Teaser Hunt, né? Os outros modos depois serão desbloqueados. Cara, e basicamente eu posso clicar aqui. Vocês vão ver, ó, eu não tenho heróis ainda. Eu tenho 50 moedas aqui que eu comprei e basicamente, cara, aqui eu tenho que ter os heróis para derrotar aqui o chefão, esse dogão aí. Então, basicamente, cara, você vai clicar aqui em shopping e a gente viu, né, que você pode comprar um herói por 10 moedas, cinco heróis por 50 moedas ou 10 heróis por 100 moedas. Aqui tem o um botão de stake, que o APR agora tá 120% locado em 15 dias. Status tá aberto, tá? Você pode estar tá fazendo stake aqui. E aqui os rewards, né? Você vai estar tá ganhando aqui ó, as moedas e vai estar tá aqui o seu inventário aqui. E eu tô aqui com o um baú lendário aqui. Os seus itens vão aparecer. E aqui eu tô com o um baú lendário, onde eu posso mintar 15 heróis, galera. Então, basicamente, eu vou clicar aqui. Ai, ai, ai, mano, vou dar um ok aqui. E, legal, peguei um incomum aqui. Próximo, mais um incomum. Tá vendo bem? Raro, muito bom, cara. Vamos pro próximo. Mais um raro. Muito top, incomum, também tá bom Raro, legal, cara, tá vindo bem Super raro, muito bom Raro, beleza Incomum, podia vir um lendário, né, mano? Raro, também tá bom Raro Raro, raro, tudo raro. Super raro, legal. Raro. E acabou, mano. É, não veio lendário, mas, cara, veio bons aí, na minha opinião, cara. Bastante super raro. Então, ó, um, dois, três, quatro em comum. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove raros. E um, dois super raro, cara. Então, ó, foi bom, foi bom, cara. E basicamente, agora eu posso clicar aqui em heróis, mano. E olha só, posso botar para work, né? Poderia dar upgrade também. Então, você pode é, clicar aqui no botão geral para trabalhar todos de uma vez e descansar todos de uma vez também. Estilo bombe mesmo, né? Então clique em Workout. Olha lá, estão todos batalhando, cara. <risos> Caraca, isso são é muito bom. E assim, galera, é, é bem fácil de entender a dinâmica. Eles vão batalhando aqui, vai completando ali a barrinha lá em cima, tá em 9%. Ó, aqui é a vida do chefão. E derrotou, olha só. E já vai pro próximo, cara. A barrinha ali vai subindo. Olha só, foi pra 14. E a gente vai destruindo. Eles, obviamente, tem uma estamina aqui. Uma hora eles vão cansar e vão parar aqui de batalhar, cara. Mas é isso, basicamente. A gente vai indo aqui. Provavelmente eu vou dar uma acelerada aqui no vídeo, né? Vocês não Precisam ver o tempo todo aqui que eu vou estar tá lutando, meus heróis. Eu não, não preciso nem fazer nada. a Minha mão tá aqui, eu deixo eles lutando e a gente vai assistindo, cara. E é basicamente isso, cara. Vamos esperar pra ver aí um pouquinho e já já eu volto aqui com vocês. Música Bom, galera, tô voltando aqui, ó, já tá acabando 90%, vamos ver pra quanto que vai. 95, cara, eu acho que agora, ó, já vai derrotar esse chefão aqui. Vamos ver o que que vai acontecer, tá, galera? Tô iniciando aqui no jogo com vocês, mano. E fechou. Conseguimos fechar esse estágio, ganhei aqui, ó, 0.38 coins, que foi aqui pro meu chest. Posso clicar aqui em New Game, por exemplo, e já vai reiniciar, cara. E vamos ver o que acontece, deixa eu clicar aqui em Inventory, não tenho nada, porque eu não ganhei itens, tá? Mas aqui em Rewards, cara, aqui sim, aqui aparece o 0.38, mano. Legal. E aí, depois depois eu posso querer dar clean aqui e sacar, cara, para carteira. Cara, muito simples, galera, muito simples. Então é um jogo que a gente vai perceber aqui, obviamente, que quantos mais heróis você tiver, melhor. Melhor a raridade do seu herói, melhor também para você completar aqui, mais rápido. E, cara, é isso, você vai farmando até os heróis se cansarem, né? Então eu posso clicar aqui, ó, aqui da tá barrinha deles. Olha só, ainda tem bastante tempo aqui, ó, ainda tem bastante energia, certo? Então aqui, muito legal, eu vou farmando até, basicamente, acabar a energia deles, cara. A gente vai indo até acabar a energia vou Farmando. legal. E é importante lembrar aqui que o valor mínimo para sacar é de 50 castles tá? E pelo menos tem que ter um cast em carteira. Então beleza, eu tenho 50 cast em carteira e eu posso sacar a partir de 50. Então agora galera, eu vou farmar aqui um pouquinho e eu vou cortar aqui o vídeo. E eu vou ver, a gente volta no final pra ver quanto que eu farmei no final, beleza? Olha só galera, enquanto eu tava farmando aqui ó, mais um farm ó. E agora ganhei o um item tá, primeira vez que eu ganhei o um item. Acho que já é uns 5 estágios aqui que eu completei. E ganhei aqui uma uva verde rara tá, que vai aumentar aqui o dano dos meus heróis em 50% por 10 minutos. Então eu posso clicar aqui em new game, Cara, eu acho que eu clico aqui em Inventário, né? E olha só, tá aqui. Posso usar, mano. Vamos clicar OK. E pronto, tá usando. E olha só, aparece aqui usando. E vai tá aumentando o dano dos meus heróis, olha lá. Mais rápido ainda. Aí, galera, ganhei mais 0.42 agora e mais uma maçã verde. Olha só que bacana. Então, novamente, New Game. Vamos lá, Inventory. Posso colocar a maçã junto? Vamos ver, ok. Olha só, legal. Agora tô com a uva e com a maçã aqui agora, velho. Meu farm vai ser muito mais rápido. Isso é muito top. E bom, galera, acabou aqui o meu farm, depois de um tempinho aqui. Parou aqui em 14% e agora, ó, vocês podem ver Que meus heróis, acabou a estamina deles Né? Acabou a energia deles, então Vamos clicar aqui, ó, pra gente ver em rewards Quanto que ficou pra gente de farm 2,33, galera 2,33 hoje, então agora Aqui em heróis, ó, a gente pode ver que Daqui a 12 horas, mais ou menos, ó, parece Que vai recuperar eles, tá bom? Ou seja, cara, duas vezes por dia a gente consegue Fazer isso aqui, se eu fazer duas vezes por dia Essa média de 2,33 Cara, daí 4,66 No dia, mano, ou seja, galera Dar uns 3 dólares aí no dia. Esse jogo tá pagando, cara, 15 reais. No dia aí, beleza? Então vocês viram mais ou menos o investimento que você tem que fazer E quanto tá pagando aqui mais ou menos Obviamente depende dos seus heróis, da sua sorte e tudo mais Mas cara, vamos pegar essa média aqui cara, Bem bacana, hein? Então se eu fizer 15 reais no dia aí ó, Em 10 dias dá 150 e um mês dá 450, tá? E isso aqui pode variar para mais ou para menos Obviamente, de acordo com a cotação da moeda O farm e tudo mais, né? E bom galera, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado E resumindo aqui o vídeo, cara Obviamente não é uma dica de investimento, tá? Isso aqui é um conteúdo para você e você agora faz a sua análise, vê se vale a pena investir no jogo ou não, tá bom? E sempre invista um dinheiro que você possa perder, porque a gente tá no mercado de alto risco. Então assim, na minha opinião, o jogo vale a pena, porque ele tá barato, tem muito potencial, tá com um farm muito bacana, então eu acho que vale a pena, mas agora você faz o seu estudo, a sua análise. Beleza? De qualquer maneira, vou ficando por aqui, até a próxima, Valeu, falou, até mais!